Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estou aqui para mais uma exploração, trazendo mais uma lenda nova para vocês De começo já peço desculpa para vocês, aqui na frente passa uma rodovia, muito, muito, muito carro Então vai ter bastante barulho de carro, peço já desculpa para vocês Pessoal, hoje estou aqui para fazer a exploração, foi me mandada a localização aqui deste local E eu vim aqui para fazer o reconhecimento, conhecer o local, para estar voltando um dia à noite aqui no local o que foi me passado aqui é que mais ou menos há três, quatro anos atrás foi encontrado o corpo de uma mulher aqui nesse local. Dizem que ela tinha sido é, abusada sexualmente, estava toda machucada, diz que o corpo dela estava aqui. Diz que a polícia acabou encontrando tudo. E foi me passado que o local é assombrado. Não sei se é o espírito dessa mulher que assombra o local, o que, que é, ou se é porque o local é abandonado, o pessoal fala que é assombrado, mas. Foi relatado que foi encontrado o corpo aqui dessa mulher. Até mesmo teve em jornais, reportagem que foi encontrado o corpo dessa mulher. Então hoje eu vou vir aqui fazer a exploração. Vamos ver como que é o local pra gente estar vindo à noite para poder fazer a investigação. Ver se realmente o local é assombrado. Beleza? Peço para você deixar o like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Bom pessoal. É. Não sei realmente o que era aqui, se era uma fábrica, o que era isso aqui. Já estamos vendo aqui uma caixa de televisão. Um local bem grande. Tem coisa aqui, coisa ali, coisa lá, coisa lá. Vamos vendo aqui. Olha, a gente consegue ir. Aqui tem bastante mato, temos que tomar cuidado com cobra. E esse é o local. Essa mulher foi encontrada mais ou menos há 3, 4 anos atrás. Isso aqui já deve estar abandonado há muito mais tempo, pessoal. Ó, tem um negócio aqui: tem umas caixas aqui, galera. Parece que tem água. Posso cair lá, né? Tem outro aqui também, ó Não faço ideia o que possa ser isso, galera Não faço ideia Tem uns negócios ali também, ó Os tanques A gente vai dar uma olhada Bom, vamos ver aqui essa parte aqui, galera Eita, como que nós vai passar pra lá? Por aqui, né, Tiagão? Aí galera. Eu não sei se isso aqui era um posto de combustível, o que, que é isso aqui? Ali talvez poderia ser uma conveniência, não sei. Não faço ideia que não seja não. Aqui os banheiros, vamos ter que por aqui. Boa tarde, tem alguém aí? Boa tarde. É tá é bem sujão, velho. E aqui poderia ser uma dispensa. Muito uh, louco aqui, cara. Parece que já faz um bom tempo que tá abandonado, cara. É, Acho que tem... Ó, pode ser que algum alguém passou a noite aqui no local. Caraca, tio Será que tá ficando transição aqui? Eu não vou nem entrar ali, parece que tá até cedendo Parece que tá até caindo, cara Olha aí Tá vendo? os vou na cabeça Parece que arrombaram a porta ali, galera, ó Se eu conseguir entrar aqui, né? Vai, ah, galera, tem que agachar. muito. Ah! Tamo dentro. Tamo dentro. Opa! Então um sofá, documentos, banheirinho, banheirinho fedidinho, cadeira. Galera, dá a impressão assim, ó, entrando assim no local, fica imaginando assim, ó, dá a impressão de ter alguém sentado ali, ó. Ó, fazer até thumb aqui assim, ó. Tem alguém aí? Pior que não tá ventando Vamos sair daqui, galera Tá estranho esse local aqui Tem alguém aí? tentar subir lá, galera. Caraca, Pô. mano! Possa ser vento, pode até ser, mas não tá ventando. Então não é vento. Vamos no pique, vamos no pique. Oh. Vou ter que dar uma... olha tem uns negócio aqui galera Agora, hein, galera, eu não vou conseguir ir ali. Cara, que zica, velho. Vamos ter que passar pra. Ah, por, por aqui. Ah, aqui, aqui. Mas não dá pra ir ali. Vamos tentar por aqui, galera. Cansei, viu? Cansei. E o medo de ter cobra nesse trem, cara. Opa! Olha, tem uma cobra ali, cara. Cara, tem uma cobra ali. Mano do céu, vocês viram, galera? Eu acho que é cobra. Manda o rabo lá Olha lá galera Cara de céu, uma cobra Mano de céu Galera, não sei se pegou na câmera, mas tem um um rabão preto ali, cara. Não, só pode ser cobra que tem, cara. Oi, cara. Tchau, filho. Nem. Não pagando. É que eu vi o bagulho mexendo assim, cara. Tchau. Não dá. Tentei mostrar um pouco ali pra vocês ainda. Mas não vai, velho. Galera. Vou encerrar por aqui. Caminhada longa ainda até tá ali no carro. Fez alguns barulhos ali, cara. Possa ser que seja vento ou alguma manifestação, sei lá. Mas é isso aí, galera. Vou encerrar por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!